Voltando aqui com os vídeos no canal Apostador Desportivo, neste vídeo aqui veremos que o YouTube realmente não gosta de vídeos sobre apostas esportivas. Mais um aviso de violação das diretrizes da comunidade, eu recebi aqui em minha conta, isto é bem comum, sempre quando faço um novo vídeo recebo estes avisos. Não que me importe muito com isso, porque eu não costumo postar vídeos com frequência. Mesmo porque eu parei de postar sobre bônus, e talvez não vá postar mais, muito provavelmente, porque o YouTube fica toda vez mandando esses avisos, e quando manda você tem que ficar duas semanas sem enviar qualquer vídeo ou qualquer outro tipo de postagem aqui no YouTube. Sempre quando eu posto um novo vídeo, o YouTube vai lá e encontra algum erro, alguma violação em um vídeo antigo. O último vídeo que eles encontraram uma violação foi este vídeo aqui, bônus de 50 reais sem depósito na Major Esportes. E o motivo pelo qual eles removeram este e outros vídeos pode ser encontrado aqui eh, na política de produtos regulamentados. Mas segundo o YouTube, eu estou vendendo algum produto ou serviço ilegais ou regulamentados. E não adianta também postar o vídeo sem link nenhum, nem na descrição, nem nos comentários. Eu já fiz esse teste, mesmo assim o vídeo acaba caindo. Ele cai ou pelos links ou pelo próprio conteúdo do vídeo Sendo assim então eu retirarei todos os vídeos do canal sobre apostas esportivas Não postarei mais vídeos sobre bônus e retirarei Então se você sentir falta aí de algum vídeo aí é porque eu mesmo retirei Neste caso aqui do bônus R$50,00 na major o próprio YouTube removeu então o YouTube remove os vídeos sobre casos de apostas, então se você está vendo aí este vídeo e já viu os anteriores e for procurar não encontrar, saiba que foi eu mesmo que removi, até para evitar isso, se eu quero postar com frequência, né, eu tenho que retirar para o YouTube não ficar causando este tipo de problema. De qualquer maneira, muito obrigado por assistir, obrigado e até o próximo.